Terceira é a segunda ilha mais habitada dos Açores. Tem 56 mil habitantes e cerca de 401,9 km quadrados. Cerca de 29 km de comprimento e 18 km de largura. Hum? Olá, muito bem-vindo aos Açores. Esta não tem a mas Esta está para parir.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 Não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures. E cá continuamos nós, aqui por terras açorianas, agora neste momento estamos no Mirador do Facho, uh, estamos aqui perante, estou a ver aqui deste lado, o Imaculado Coração de Maria. Este monumento, vamos lá ver mais de perto, o que é que temos nós aqui. Uh, deixa eu entrar, já assim grande. Radiomadores, pronto, ok, Rádio que estamos ali daquele lado, isto é um monumento no Colar de Coração de Maria. Ora, então destes, Mirador como estamos a ver aqui à frente, vamos ver, o que é que acham desta paisagem? Pode de, toda a planície das lajes, a marina e a praia da vitória agora vamos aqui chegar, é, o que é que acham disto? subir aqui por cima, a marina, a praia da vitória ali foi, temos aquela filmagem ali e aquela igreja fica ali daquele lado, Ele só está... está em força, vamos ver, o que é que acho? Mesmo engraçado, Há pessoas que se fazer caminhadas no fim de semana, e temos ali percursos, caminhadas e sobem. Vamos um por ali, dou aqui a volta e vem até aqui. Vamos continuar aqui a ver. Sítio bastante agradável, não é? agora temos aqui, é que estamos aqui a ver. Ora, Pico do Capitão. Pico do Capitão, que é aquele capitão ali. ali. Pico do Capitão é aquele que estamos ali a ver em frente. É Pico das Cruzes. Pico das Cruzes é aquele. Pico do Capitão, Pico das Cruzes e agora o terceiro Serra do Cume, Vulcão dos 5 Picos Que é esta aqui Que é aquela Serra ali Este Fontinhas Pico Celeiro Esta parte ali Vulcão do Pico Alto Ali aí temos o um avião à vontade Olha lá Olha aqui engraçado, eu vou levantar a voo. E vai para o continente. Este vai direito ao continente, estás a ver? Este vai direito a Lisboa. A ver qual é o caminho que ele está a seguir. Agora onde é que ficamos? Chegamos aqui. Vulcão do Pico Alto, é aquela ali como estão a ver, os outros que já vimos, é que que fica ali, Vulcão do Pico Alto e Paulo da Praia da Vitória, é aquela lagoa, podem ver também o vídeo, na descrição está o vídeo, podem ver também o vídeo aqui na descrição. Vamos lá. Vamos continuar a ver, as ilhas ficam aqui longe daqui, ficam perto. não sei quantos quilómetros mas depois lá colocarei quantos quantos é que são, vamos continuar aqui, ora o que é que é isto? Telégrafo, ótico. estão a ver, podem ler o livro se quiserem, aqui o texto, O telégrafo. E tem aqui umas cordinhas. Umas cordinhas que parecia. Parece aqueles dos aviões. Que é para dar sinais. Que é para dar sinais. Olha. O que é que estamos a dizer? Qual é a mensagem que estamos a transmitir? Venha cá cá é, é um espetáculo. Eita é, é paisagem. Olha que estão pessoas a tomar a banho. Ah, então deve estar boa, Não, também temos que ir lá, Bebe. também temos que ir lá tomar banho, olha é que temos aqui, <coughs> agora, vegetação... A, a, a areia preta... É, yeah, areia preta... Hum. <risos> então, as pessoas lá no continente pagam para ter areia preta, eles aqui têm de borla, <risos> que é para tratar da pele. E temos ali o baloiço. Para quem gosta de baloices, é o único baloice existente aqui na, nesta ilha. O da praia. Estou a ver ali. O da praia. Agora vamos lá aqui. Andar aqui no baloice. Ah, está abaixo. Isto é feito para pessoas pequenas. Esta para não sair muito. Ui! Acho <risos> que vou estar aqui a pousar aqui a máquina. Vou pousar aqui a máquina e vamos lá balouçar. Bolu Vai balouçar aqui um bocadinho. Isto não é assim muito. Estou a casa aqui nós é que ir. Escorrega, Está feito. Então, mais uma vista geral aqui sobre esta bonita paisagem. Espero que tenham gostado aqui do Mirador do Faixo. Uh, continuo a acompanhar esta aventura aqui nos Açores. Vou fazer aqui vários vídeos durante as próximas semanas. Tem que ser montados os vídeos, não é? este, será, este será um dos primeiros que queiram colocar. Subscrevam o canal para serem notificados cada vez que sigam um vídeo novo. E obrigado por assistir aqui do Mirador do Faixo na dia Terceira nos Açores. Obrigado. Viagem um é para todos.